Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta a este canal. A gente está com essa cara um pouco abatida, porque a gente acabou de sair da nossa primeira sessão de terapia de casal. E... <risos> vocês podem até achar engraçado, né? Mas Uma não ideia. foi, não. Ela ri quando está na rebosa. E aí, como é que chega isso para vocês? Me conta como é que vocês sentem. A gente está até cogitando a possibilidade de, de morar distante um do outro. Distante não, em separadas. casas separadas. A gente resolveu fazer terapia de casal antes de Mahaprabhu viajar para o retiro de sexualidade, que ele chegou agora essa semana, por conta do nosso processo de transição aí com relação à não monogamia. É muito importante que vocês saibam que não está sendo um processo simples, fácil, leve, delicioso para a gente. É um processo que basicamente começou há, há três anos atrás, né? E aí a minha sensação é que a gente estava vindo no ritmo, mas que esse ritmo deu uma uma acelerada nos últimos meses. E aí é, acho que é muito mais a minha dificuldade em acompanhar. Né? Então, um lugar de um certo incômodo com o momento da SATA, de se assumir como uma pessoa, não logando, enquanto eu eu não consigo. Acho que eu que dar um pastalho um dia desse aí, né? Falando assim, ah, eu não falar assim, eu não me considero que eu sou, né? eu estou em uma relação a esse formato mas a minha percepção é muito mais que isso. E aí é isso, gente. A gente, na verdade, trouxe esse vídeo muito mais como um desabafo, num lugar de deixar muito claro para vocês que não é fácil romper com as estruturas da monogamia, tanto eu quanto ele. A gente acredita nas relações não monogâmicas, mas a gente também enxerga que existem uma série de camadas que a gente precisa romper para viver as relações não monogâmicas de maneira saudável para ambos os lados. E dentro do processo com a terapia, a terapeuta falou muito sobre isso, né da importância da gente desenvolver essa autonomia emocional, esse lugar da individualidade, do estar dentro a nossa própria presença, para que a gente não queira cercear os desejos e as vontades do outro. Ao mesmo tempo, ficar muito atento, né para porque facilmente a gente pode se colocar, no caso, assim eu posso me colocar em situações que eu não quero privar ela da liberdade de ir e vir, e acabar também me machucando, me ferindo com isso. Então, é bem importante, eu sinto que no meu processo, de perceber, ok, eu aceito isso porque eu acredito nisso, ou eu aceito isso por um medo de talvez, se eu não aceitar, ela não vai querer ficar mais comigo. E acho que o grande desafio desse lugar da monogamia é o, o, os limites de cada um mesmo. O, o encontrar um equilíbrio nesse lugar, onde às vezes o que é limite para mim não significa dizer que é um lugar confortável, mas que é um lugar que eu percebo que vai ser desconfortável mas que eu sustento e não querer me colocar em situações onde eu falo assim, poxa, aqui vai ser muito sofrido, sofrido além da conta e perceber assim, poxa, eu não quero passar por isso agora eu sinto que nesse momento eu não estou disponível para lidar com, com esse furacão que passa dentro de cada um de nós, no caso aqui que usando na primeira pessoa dentro de mim. Então, é isso. A gente vai compartilhar com vocês um pouquinho aí desse processo. É, obviamente que não vai ser nada fácil, não está sendo. Esse ano e depois de mais de um ano aí que a gente está de pandemia, de fato, trouxe uma série de desafios mas agora a gente sente que vai ser muito mais interessante tendo alguém para poder mediar né, esse processo dessa relação não monogâmica dessa transição de uma relação monogâmica para uma relação não monogâmica e vocês sabem muito bem que a gente é de verdade, ou pelo menos a gente tenta ser a maior parte do tempo, e por isso que esse vídeo está rolando hoje, né? logo depois que a gente saiu da sessão, para que a gente nem cogite a possibilidade de não compartilhar com vocês. E, de repente, esse pode ser o último vídeo do Tantra Amor, enquanto satei. <risos> o Tantra Amor não vai deixar desgastar. de existir não, viu, galera? É, continuaremos sendo sócios, a ideia é essa. E a gente se ama, a gente se gosta, a gente se quer bem, mas a gente está nesse processo aí, né? A gente está vivendo em um leve conflito. Aproveita e se inscreve no canal, mesmo sabendo que ele pode... Não ter mais vídeos, não. Não. <risos> não, vai ter vídeo, sim. Vai ter vídeo, sim. Agora, ó... Se você quer acompanhar todo esse processo, por favor, você já manda esse vídeo para um bocado de gente, porque a gente vai mensurar através dos comentários de vocês, das curtidas, das visualizações. Mostrem, mostrem para a gente que vocês querem ver esse casal rompendo com a monogamia. Não vou fazer merchan desse vídeo. <risos> ok. Gente, até o próximo vídeo. Semana que vem, quinta-feira, 20 horas, tem vídeo. Ou comigo, ou com o Mahaprabhu, ou com nós dois. Cada um na sua casa. Talvez. Quem sabe? Até mais.